Olá, estou aqui em Vianópolis, Betim, que pertence é, ao município de Betim, é, e eu hoje quero demonstrar aqui uma parte da MG 050. No sentido oposto aqui, eu saí na cidade de Betim, isso tem aí no nosso canal. Tem aí no nosso canal já foi filmado aí e documentado. Hoje eu quero documentar o sentido inverso. Ou seja, vou pegar a 050 até a BR 262 em Juatuba, exatamente na cidade de Juatuba. Esse trecho da BR aqui, a pista é simples, como percebe-se no vídeo. E é, é uma rota alternativa caso haja algum problema em Betim, na chegada de Betim ou na 262 entre, vou aproveitar aqui que ele cedeu o espaço, ou é, algum problema aí na 262 entre Betim e Joatuba. Hoje esse trecho já não tem tanto problema porque ela é duplicada, mas é um trecho de tráfego muito intenso esse trecho da 262 que eu estou falando e é, eventualmente pode ocorrer algum problema ali, alguma obra, algum acidente que interrompe a via, então a solução seria passar por essa 0,50. E aqui também é o caminho mais perto para quem vai a Esmeralda, cidade Esmeralda Minas Gerais. Está vindo aí do sul de Minas, da... ou do Triângulo Mineiro, né? Região do Triângulo Mineiro, vem pela 262, ou está vindo de Vinópolis, é... esse sul-oeste, sul né? Sudoeste de Minas. Vem pela 050, é só passar direto. Em vez de entrar na 262, sair em Betim, passa direto. Exatamente ali em Vianópolis, naquela entrada que eu fiz. Entra ali e vai sair na cidade de Esmeraldas. Bom, essa via aqui é tranquila. esse É um trecho pequeno. Não compensa correr muito. Mas a. a... A via também não tem, nesse ponto aqui não, lá perto de Joatuba tem alguns trechinhos bem complicados, bem estreitos. Mas nesse ponto aqui ela é quase retilínea, dá para ir com tranquilidade, tem alguns radares, mas nada complexo. tem é, indústrias aqui no meio, importantes, aqui nós temos um radar 60, segundo me informaram eles estão religando esses radares. a ponte sobre o rio Parauperba aquela ponte ali ela já foi estreitíssima eles fizeram uma obra aqui e duplicaram ela só passava um era um ponto bem crítico dessa, dessa rodovia aqui percebe que ela tem uma uma faixa isolada aqui ó à direita é uma é usada como ciclovia pelos funcionários da, da dessas empresas que tem aqui ó aqui tem uma tem também uma balança meio desativada então aqui tem uma usina de asfalto terra do lado de cá tem um distrito industrial Aqui um ponto de fiscalização que está desativado no momento Aqui tem a Ditec Mais essa outra empresa Aqui é um pequeno polo industrial e tem a é, tem essa nova aqui ó, também de tech nova biotecnologia tem esse polo industrial aqui salvo engano pertence a Betim, né? Mas tem certeza. Bom, passou esse ponto aí. Agora nós entramos aqui no pedacinho crítico, uma pequena serra aqui, mas muito estreito. A rodovia não tem acostamento, tem nada. Veio quebrar aqui é um problema sério. Viu? Olha aí, essa curva fechada. A única curva fechada, mesmo e complexa desse trecho, é essa aí atrás que nós acabamos de passar. Aqui tem um, um, uma parte do sistema Serra Azul, da Copasa. Tem a água, captação de água aí, para abastecer a região metropolitana, inclusive. Ah, tem essa curva aqui também. Fechado e pronto, a gente já está chegando aqui em Joatuba. Se eu seguir a 0,50 direto, então eu vou, destino São Paulo aí, São Sebastião do Paraíso, Itaúna, Divinópolis, é, Formiga. É seguir a 050 direto E se eu for para o Triângulo Mineiro Eu então vou pegar 262 Que é o meu destino hoje Vou para outra região Aqui é a fábrica da Ambev Fábrica da Ambev Da Brahma e aqui é a cidade de Joatuba. Joatuba está aí à nossa direita. E é isso. Então quem vem da 0,50, se for pegar esse trecho aí que eu peguei. Passa direto ali, ó. Aquele viaduto lá na frente já é sob a 262. Quem vem da 262, da região do Triângulo, quatro de Minas, Pará de Minas, etc. Passa o viaduto e faz o retorno. Vai pegar aquele trecho ali. E é isso aí. Demonstre a sua cidade, pontos turísticos, é, rotas, tráfego. Mande aí para o nosso canal, ajude a enriquecer de informações reais sobre o nosso... Brasil Valeu, até mais Daqui em diante agora BR262 Cidade aí de Juatuba Minas Gerais Valeu, até mais